Olha só como o mundo dá voltas. Passei noites e noites encarando o teto na esperança de que o celular tocasse e fosse você dizendo que sonhou com a gente e sentiu minha falta. Mas nada disso acontecia, não chegava nada, nem encomendas especiais ou cartões, nem mesmo um pensei em você, meu sem graça, em uma mensagem de texto. E eu chorava com daqueles choros que doem na alma de tanta dor. Como se desse jeito resolvesse minha dor. Eu sentia tanta sua falta, mas tanto. Cheguei a achar que morreria com aquele vazio interno. Foram meses cambaleando sobre a esperança de que mais cedo ou mais tarde você voltaria. Fiz promessas de tudo quanto é tipo. Te enviei textos de amor com a ilusão de que isso te faria mudar de ideia. Mas raras foram as vezes em que você me respondeu com vontade de falar. Postei um direto em todos os lugares possíveis. Estampei pro mundo o quanto o meu mundo estava acabado. Até as nossas músicas eu expus. Mas nada fazia você se dar conta de que eu precisava de você. Eu precisava muito desesperadamente, porque eu estava sozinha e aquilo me machucava de um jeito que eu não sabia como curar. Enquanto eu clamava por mais uma chance em cima de mais um pote de sorvete, você enfeitava suas redes sociais com fotos sorridentes em lugares abarrotados de gente nova. Nesse meio tempo em que eu morria um pouco por dia, você mudou de amigos, aumentou o tamanho do seu sorriso e conheceu uma porrada de festas agitadas. Até o corte de cabelo você renovou e eu só conseguia chorar, ainda mais em cada vez que eu me dava conta que o meu espaço em você tinha se tornado inexistente. Demorei para aceitar que todo o meu projeto de vida precisava ser modificado, eu já sabia até o nome dos nossos filhos, de repente não era mais você, de repente aquela pessoa que eu tanto sonhei para minha vida não era mais alguém especial, mas ainda era eu ali não dava para eu me abandonar, mas quando as lágrimas secaram e o coração acalmou, eu vi aquele luto ir embora e senti uma necessidade anormal de sorrir. No fundo, eu não faço o tipo de gente que nasceu para sofrer. Eu ergui as mangas e reformei a casa. Se o coração é o nosso segundo lar, é a nossa obrigação mantê-lo livre de tudo que machuca, aperta e estraçalha a alma. Já tinha passado da hora de levar o lixo pra fora. Eu já não olhava mais os seus perfis, nem a sua última visualização. Mal ouvia as nossas músicas e os textos de amor já não diziam mais tanto sobre a gente. Teve um dia em que eu consegui jogar fora um punhado de recordações que alfinetavam a minha alegria e apaguei as nossas conversas. Um passo de cada vez, entulho por entulho, eu estava livre de você. Não precisei provar isso pra ninguém, nem fiz questão de que ninguém soubesse. Quando acaba de verdade, não tem por que contar. E aqui dentro eu tinha acabado. Até que teve um dia em que você percebeu que eu estava bem. <risos> Depois que as mensagens cessaram e as indiretas sumiram, você se deu conta de que alguma coisa tinha acontecido. Aí me ligou todo arrependido durante uma dessas tardes de domingo. Enquanto eu assistia um filme, inclusive meu filme favorito. E foi jogando pra cima de mim um monte de palavras vazias. Achando que ainda dava tempo de arrumar a sua bagunça, mas não dá não. Ficou tarde demais. Acabei percebendo que você ocupava espaço demais e eu resolvi tirar você da minha vida. Do mesmo jeito que você fez. Tudo ok. Eu sinto. Sinto muito. Mas espero que você sinta mais depois de tudo que me fez sentir.